Capítulo 16 – Médium em Provação A casa dos Alicante ainda respirava a tragédia dos últimos acontecimentos. Não fosse Casimira e outros funcionários dedicados, Judite e Murilinho não suportariam. Valério ofereceu lindo testemunho. Apesar da dor... Seguia confiante, trabalhando e frequentando a casa espírita duas vezes na semana e aos sábados, nas atividades caritativas, sem jamais esquecer de orar pela esposa desencarnada. Numa noite, o filho de Judite pediu a Casimira que o ajudasse a implantar o Evangelho no lar. A empregada de bom grado explicou que essa reunião se constituía na simplicidade em ação. Era necessário escolher um cômodo da casa, o mais silencioso, e que favorecesse a leitura e reflexão. Escolheram a sala de jantar. A reunião deveria ser feita em dia e horário previamente combinados para favorecer a participação de todos e cooperar com a programação dos amigos espirituais, que certamente se organizariam para comparecer e cumprir com aquele combinado moral apoiando os familiares. Não era necessário colocar toalha branca, muito menos a jarra com água, apenas em caso de doença, e especialmente para o enfermo. Os bons espíritos podem aplicar silenciosamente passes nos encarnados. Um livro seria escolhido para estudo, e Murilinho participaria somente se demonstrasse disciplina necessária do silêncio e da atenção. E não deveriam ultrapassar o tempo médio de 20 minutos, alcançando 30 minutos no máximo. É um recurso simpático para não cansar os participantes. De maneira funcional, para atingir o objetivo de espiritualização dos presentes por meio do cultivo das verdades eternas, Aplica-se com simplicidade o método do bom senso. A finalidade da reunião não é o intercâmbio mediúnico, e sim a harmonia da família pelo estudo do Evangelho de Jesus. Assim, pensa-se em iniciar a reunião em uma prece rocando a presença dos amigos espirituais. Prece simples e amorosa. Na sequência, estuda-se o livro escolhido, Casimira sugeriu o Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos trechos previamente analisados pelo dirigente da reunião, que pode ser a pessoa mais experiente da família em questões espíritas. Nas reflexões e comentários, em que todos podem participar estimulados pelo dirigente, evitar acusações pessoais, corrigindo moralmente os presentes o tom deve ser sempre conciliatório e não acusador. Após os comentários, uma vibração pela casa, isto é, a irradiação dos melhores pensamentos e sentimentos pela família, rogando a Deus amparo e ajuda, pode ser feita. Seguida da prece de encerramento. Necessário desligar os aparelhos de comunicação da casa para que a reunião não seja interrompida. Se vizinhos ou familiares comparecerem sem aviso prévio, convidá-los à participação ou respeitá-los, solicitando aguardarem em outro cômodo. Casimir aplicou a prática espírita de o um evangelho no lar e o ambiente alterou-se. Essa atividade sublime é o convite que fazemos para Jesus participar da nossa vida em família. Com isso... Renova-se o um ambiente fluídico e os bons espíritos podem socorrer entidades que eventualmente nos perturbem a convivência, além de trazer equilíbrio, espiritualidade e proteção para a casa. Realmente, a residência modificara-se e tudo corria bem. Lourenço Ventura, informado por Osório do ocorrido, não se alterou. O preposto esperava ver o chefes esbravejar, vociferar, contrair-se de ira, mas Lourenço estava meticulosamente malvado. Recolheu uma chusma de adversários e foi diretamente à escola dos filhos da trabalhadora da mansão dos Alicante. Lourenço posicionou-se, entrou sala por sala, conferiu alunos e professores, e fora assustado nas suas intenções mais perversas, pela proteção que os ambientes escolares costumam ter. Espíritos nobres, auxiliados pelos professores e pela equipe escolar, costumam minimizar perigos e graves problemas, cooperando na sublime missão de educar. Contudo, também esses, os bons espíritos, têm a sua ação limitada ao livre-arbítrio de cada ser. Conquanto não possam interferir diretamente nas escolhas de cada um, estão sempre dispostos a inspirar e proteger, no limite de suas forças. Embora pensadores da filosofia da educação pugnem por uma prática meramente profissional dos educadores, os Espíritos do Senhor concebem o um magistério, transcendendo as barreiras do profissionalismo frio e egoísta, uma grande missão, um sacerdócio a serviço do bem e intelecto moral da humanidade. Professores, trabalhai com afinco, suportai quanto possível as dificuldades do caminho, porque glorioso é o vosso mister. Lutai pacificamente pelos vossos direitos, mas não descuidai dos vossos deveres. Nunca vos sintais desamparados. Em horas de grande angústia e sofrimento moral em vossa profissão, lembrai-vos de Deus. Enviai vossa prece silenciosa ao Criador. E sabei que seres de luz vos auxiliarão no cumprimento do dever. Se, por um ato de nossa imaginação, corporificássemos o futuro em uma pessoa, e se ela pudesse vos falar, certamente diria, Coragem, benfeitores da humanidade! Erguei a vossa fronte. Sou eu o futuro que vos fala. Compreendei que daqui posso falar-vos Eternamente agradecido Pois as vossas lutas Construíram uma nação melhor Vossa voz Não se ergueu em vão Vossa disciplina evitou Que muitos se perdessem Criastes uma nação De leitores críticos De escritores De médicos renomados De juízes incorruptíveis De engenheiros revolucionários De cientistas comprometidos Com a pátria de lentes mais capacitados e de muitos outros profissionais que se tornaram pessoas de bem. Sim, vós construístes um venturoso futuro. Mas não vos esqueçais, sem desânimo, porque, se desanimardes agora, eu continuarei apenas como uma promessa. Brasileiros, ouvi... Uma nação educada, forte e invencível, moral e intelectualmente, constrói-se com professores e livros. Coragem, amigos, porque eu dependo de vós. Em poucos dias, Ventura, auxiliado por vários dos seus, assistiu aulas, acompanhou os docentes, registrou as intrigas, observou os pontos fracos dos estudantes identificando mestres desatentos e alunos viciados, Incentivaram os tutores descomprometidos a animosidade contra os filhos de Casimira, que guardavam o frescor da adolescência. Os meninos contavam um ano de diferença na idade e na vida escolar. Rapidamente o um mal-estar se estabeleceu entre as crianças e alguns professores. Certos mestres invigilantes agiram de modo inadequado, não eram maus propriamente, mas o estresse, o salário e as dificuldades da escola não lhes permitiam transcender-o ao cumprimento do dever. Pensavam com justeza nas suas lutas e conquistas, esquecidos de que muitos reencarnaram assumindo a missão de cooperar com Deus, tendo a docência por religião. E logo, sob influência espiritual negativa, iniciaram um processo de irritabilidade gratuita em relação aos meninos, nossos personagens. As crianças de Casimira, desejando fazer parte do grupo de adolescentes, destacado pela rebeldia e aclamado por muitos, esqueceram-se dos ensinos apreendidos na educação espírita e iniciaram pequenas brincadeiras que brevemente tornaram-se ondas de incivilidade disciplinar. Os filhos da empregada caíram em notas, o mau comportamento foi identificado com rapidez, e Casimira teve de comparecer à escola, notificada pelos diretores. Em casa, eles não souberam explicar o motivo e se deprimiram. Aos poucos, Casimira observava a vida alterar-se em agitadas e dolorosas transformações. Não foi difícil para a aventura, na sequência dos acontecimentos, envolver outros adolescentes de natureza rebelde e viciosa, levando-os na direção dos nossos personagens, fazendo-os dependentes das drogas. As crianças sabiam, sim, discernir entre o certo e o errado, mas a necessidade de fazer parte do grupo eleito por eles como a referência social era mais forte. Jean Piaget, na sua epistemologia genética, leciona que os indivíduos passam por quatro estágios básicos. Primeiro, sensório-motor, de 0 a 2 anos. Segundo, intuitivo ou simbólico, de 2 a 7 anos. Terceiro, das operações concretas, de 7 a 14 anos. Quarto, e das operações formais ou hipotético-dedutivo, a partir da adolescência. Os quatro estágios são a representatividade do desenvolvimento da inteligência, da afetividade e da consciência moral dos indivíduos. Na passagem de um estágio para outro, ocorrem desequilíbrios naturais quando o ser busca adaptar-se ao novo momento biológico, psicológico e social em que vive. Daí podemos inferir que o adolescente está em um período de turbulência em que mostra suas inclinações, oportunizando aos pais a compreensão e a emenda. Os meninos cederam à tentação e, abandonando os sacrosantos ensinos espíritas, tornaram-se usuários de drogas simples, evoluindo para drogas mais devastadoras. Lourenço vibrava e não descansou até envolver os garotos com traficantes que os ameaçavam pelas dívidas. Foi assim que, numa noite, enquanto todos dormiam, assaltantes ligados às hostes do tráfico invadiram a residência da funcionária dos Alicante. Agiram com violência, ameaçaram de morte a todos. Casimira pedia calma e piedade aos malfeitores. Um dos filhos quis intervir e for agredido por um deles. Exigiram dinheiro e Casimira teve de entregar suas poucas economias. Após uma hora de horror, os bandidos afastaram-se deixando medo e tristeza. Quando se recompunham, a dona da casa ouviu espiritualmente uma gargalhada e uma ameaça. — Ouça, vassala! Isso é só o começo! Casimira Entendeu tudo. Fez prece fervorosa, trancou as portas e exigiu a verdade. Os meninos contaram, ela foi à escola, foi informada pelas dignas autoridades de ensino e, sincera, procurou alguns poucos amigos do centro. Lembrou-se de um irmão muito querido em estado distante e, sob sua ajuda, encaminhou as crianças para lá, retirando-as do ambiente pernicioso e internando-as com a ajuda de confrades em clínica apropriada. Doíam-lhe os filhos fora do lar. Na sequência, ela foi assediada por um companheiro menos digno da casa espírita, que a atormentou meses intermináveis. No grupo de amparo social, foram hostilizada por alguns companheiros, que, em vigilantes, caíram nas malhas da competição. Seus vizinhos de residência passaram a insinuar que ela vender os meninos para entregar-se à vida fácil. Aos poucos, amigos para quem contara suas lutas, com um o fito de encontrar consolo, acharam que ela exagerara nas narrativas, desenhando o cenário com as tintas fortes da sua imaginação, apresentando-se como mártir sofredora. Ouvindo por vezes. — Então, tudo acontece com você? —